Essa skin aqui, a M4-1S Stream tá valorizando Demais durante os últimos Dias, durante as últimas semanas Acredito que porque a M4-1S Tá muito forte, né? E todo mundo no Major Tá usando silenciada e muitos pro players estão utilizando essa skin aqui em específico A print Stream. E com o preço dessa skin Subindo eu tive uma ideia, por que, que a gente não Tenta conseguir algumas M4 print Streams aí pro nosso inventário E ó, olhando aqui realmente a tendência Da M4 print Stream de continuar subindo é grande Galera, só tá aumentando o preço dessa skin, velho. Eu tô ligado que aqui no Key drop tem uma caixa que é boa pra você conseguir um M41S Print Stream. Eu quero descobrir quais são as outras caixas que dropam também. E ó, a gente tem logo na capa a M41S Print Stream. Ela dropa aqui nessa caixa barata, de 75 centos de dólar. Não dá 5 reais. E, infelizmente, ela só dá 1% de chance pra gente de vir, hein, mano? É isso que é foda dessa caixa, tá ligado? 99% de chance de cair essa Predator nova. E essa aqui a gente não quer nem pintado de ouro, né? Fala sério. Mas a a gente tem essa chance aí de pegar M4 Print Stream, muita gente acaba dropando quando abre muitas caixas. Então vamos que vamos, esse é o desafio, vamos ver se a gente pega essa arma. Bom, galera, pra abrir 100 vezes essa caixa, eu vou gastar 75 dólares. Eu acho que eu vou gastar aqui logo 150 dólares pra abrir essa caixa 200 vezes, o que vai custar mais ou menos 750 reais pra gente. Sem mais enrolação, vamos que vamos. Começando aí as 5 primeiras caixinhas, óbvio que já deu só shotgun, né? E eu vou tentar manter minhas contas aí, abrir exatamente 200. Então quando a gente chegar na metade, né, sem caixas, eu aviso aí vocês, vamos que vamos, até agora nada, mas vai ser assim mesmo, possivelmente por 100 caixas ou mais, e a gente só pega essas shotguns, velho. A parada é o seguinte, né, se a gente pegar uma M4 s s Printstream abrindo essa caixa 100 vezes, a gente vai estar ainda no prejuízo, porque ela custa 67 dólares, e pra abrir 100 vezes essa caixa eu tô gastando 75 dólares. Então, o único jeito a gente sair no lucro é pegar pelo menos duas M4 a cada 100 caixas. Eu acho se a gente pegar 3 M4 e abrir 200 caixas, a gente tem um lucro decente até Abrir 35 caixas, até agora só shotgun Caraca, não vem nada, velho Vamos lá, galera, já foram 50 caixas e 50 shotguns Será que vem? Ah, Cara, na moral, essa chance de 99% ela é cruel, velho Ela chega a ser triste, cara Caraca, velho, só cai shotgun Se eu abrir 100 vezes essa caixa e não cair um M4, mano Aí eu vou repensar esse desafio, hein, velho Mas na moral, muito difícil cair M4A1S, um mano Nossa, peguei a primeira Boa, mano Boa Primeira M4-1S Print Stream, galera A gente já abriu 80 caixas Na caixa de número 80 que veio m 4 s Print Stream, mano Beleza, beleza Vamos que vamos Pelo menos uma já caiu Vamos ver se cai mais uma, velho Antes de dar centésima a caixa E essa daqui foi a caixa número 100, galera Essa última aqui Mais nada, hein, mano Só um M4 Print Stream até agora Pô, avaliando aí, né, mano Eu tenho um M4 Print Stream Então ainda tô no prejuízo Porque eu gastei 75 dólares pra conseguir ela E essas páginas de shot Aqui a gente pode descobrir. Considerar o valor porque realmente não vale praticamente nada. Vamos abrir mais 100 vezes, mas agora vamos torcer para que caiam duas M4 s Print nessas 100 caixas que a gente vai abrir. Aí sim eu vou estar com um profit de pelo menos uns 50 dólares. Vamos ver, mano. Torcer para cair duas. Bora, bora, bora. Já tem que cair uma nessas próximas 50 caixas que a gente vai abrir. Eu tô tenso, mano. Ainda bem que a caixa não é muito cara, tá ligado? Vamos, nada. Mais 5, bora, nada. Galera, já abrimos 150 caixas, velho. E até agora só uma m 4 s de print stream. Se nas próximas 50 caixas não cair, pelo menos uma, velho. Aí o prejuízo vai ser grande, mano. Bora, vem M4. Vamos! Boa! A segunda M4-1S Print 30 tá aí, velho. Mas eu acho que não vai dar pra pegar três abrindo 200 caixas apenas, velho. Agora deu até uma esperança ali, apareceu um monte de M4. Mas é foda, cara. 1% é muito pouco, mano. E falta 15 caixas pra gente chegar em 200. E aconteceu mais ou menos o que já era meio que previsto, né, velho? Duas m 4 s dessa, uma pra cada 100 caixas, que é exatamente 1% de chance. A não ser que venha uma m 4 s nessas cinco aqui, a gente ficou na média. A gente ficou basicamente no que era previsto acontecer mesmo Bom, galera, levando em conta que essa shotgun aqui Tá custando 400 de dólar cada uma, né? E a gente abriu 198 dessas A gente teria praticamente 8 dólares de shotguns E 135 dólares de m 4 S Swing. Um total no final aí de 143 dólares em skins E a gente gastou 150 dólares pra abrir essas 200 caixas, mano 1 dólar e 50 cada duas caixas, né? Então essa é a conta Prejuízo pouco, velho, pouco prejuízo Prejuízo, cara. Mas é foda mesmo, mano. 1% de chance só de vir M4S print string é tipo assim, praticamente nada. Se a gente coloca aqui no upgrade, galera, e procura print string, vai aparecer a coleção completa, né, mano? A gente tem a Desertigo, a gente tem aí a M4A1S. O que a gente poderia tentar fazer pra ter um lucro aí, mano, seria, sei lá, pegar uma Field Tested usando uma Battles Card. 43% de chance. Eu não sei se vale a pena fazer isso aqui. Se a gente acerta de primeira, a gente tá muito bem. Mas se eu erro, tento de novo com a minha outra m 4 s por swing e acerto, bom, aí basicamente elas por elas, tá ligado? Então assim, só daria muito bom se eu acertasse esse upgrade aqui de cara, talvez eu botasse aqui, sei lá, 10% a mais de chance, se isso aqui der certo, tamo no lucro insano, bora! parou lá dentro, parou lá dentro, parou lá dentro boa! Agora que vem a dúvida, será que eu pego essas duas e tento conseguir uma Factor New aqui, velho? 413 dólares, mano, 45% de chance, muito grila. Galera hoje eu vou ficar safe, vou guardar esses 50 dólares de lucro que eu tive aqui com essas duas M4 String. quem sabe no próximo vídeo eu não faço esse upgrade, se vocês quiserem colar aqui no Keydrop, é só usar o link da descrição e com o código login você garante aí 5% de bônus na hora de depositar, demorou? Então junto e então, galera, um abraço pra vocês, esmaga o like aí até o próximo vídeo. Falou!